Piadas maldosas dos colegas, metas cobradas com gritos, ofensas, ameaças. O meu chefe um dia chegou a dar murro, dar pontapé na porta e me levar nessa sala e gritar vem aqui, você tem que andar por esse quadro, é desse jeito que você tem que andar, é assim, você não consegue, você não consegue. E aquele quadro, eu quis fazer um quadro daquele em casa para o meu marido também, porque aquele quadro era o quadro do sucesso. Foi aí que eu descobri que eu não estava ficando bem. A nossa entrevistada que pediu para não se identificar foi diagnosticada com depressão profunda. A principal causa, a rotina de trabalho em uma agência bancária em Cuiabá. Eles me boicotaram, disseram que é, se reuniam dentro da agência e eu ficava de fora. E eu chegava e contava para o meu superior, ele via tudo o que estava acontecendo, ele dizia não, não, não está acontecendo isso, não, essa agência não está acontecendo nada disso. O assédio moral ocorre quando o trabalhador é exposto por várias vezes a situações humilhantes e comprometedoras. A prática pode ocorrer com mais frequência em empresas onde a pressão por resultados e a competição é muito forte. O que tem como consequência a um prejuízo na autoestima desse trabalhador, uma sensação de, de tristeza, pode desencadear uma série de, de transtornos como depressão. Nós temos uma gama até considerável de ações trabalhistas onde o empregado relata a prática de assédio moral, pela, pela empresa, nem sempre pelo supervisor. A gente, nós temos relatos de assédio moral que acontece entre os próprios empregados, entre o superior hierárquico e o seu e o empregado. Nós temos muitos casos de bancos. É, os funcionários, os empregados relatam a cobrança excessiva de metas. É claro que todo emprego, todo empregador pode cobrar metas de seus empregados. O que gera o assédio moral nesses casos são as metas excessivas. Gestos, palavras ou comportamentos frequentes que humilham uma pessoa merecem atenção. É importante que a vítima denuncie o assédio. Relate as agressões para os superiores no setor de gestão de pessoas ou na ouvidoria da empresa. Se não resolver internamente, as denúncias podem ser encaminhadas ao sindicato, aos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador ou, ainda, ao Ministério do Trabalho. Conscientização é a melhor forma de evitar esses problemas. Não só por parte dos colaboradores, dos funcionários, mas também por parte da gestão, que, que a maioria das vezes, são os casos que mais aparecem de casos de assédio moral. Então, as empresas devem orientar através de treinamentos, palestras, eh, workshops,